Querem somente fazer uh, lobby junto aos governos durante la, as negociações oficiais, desde ou aqueles que querem debater o tema, ou os que querem se manifestar por emerações não importa. O que importa é es que há uma coisa que unifica a todos, que é a preocupação em relação ao tema. E aí, o eh, movimento sindical pode ser um elemento de direção em de, de, de, de, de realmente dirigir este processo por sua capacidade de organização. Não creio que devemos deixar isto para outros, se, se tem nenhum excedente. Vamos trabalhar, evidentemente, com outros, porque se o é um interesse general da sociedade, nós representamos uma parte importante da sociedade, mas não toda ela. Então, é, é interessante que que estejam eh, todos e que possamos pensar eh, realmente uma dimensão comunitária, sem dúvida, para também uma dimensão mais ampla. Que me quero pensando quando escuto, eu eh, aprecio muito esta ideia de comunidade, vamos ser pequeno sítio, onde a gente se conhece, pode tomar suas decisões em busca da busca do bem comum deles pero quando miramos uma cidade como São Paulo, que são milhões de comunidades, ou mi milhares de comunidades, ou sim, totalmente desintegrada, eh, quizás tenhamos que pensar de uma forma um pouco diferente em relação a isto. Obrigado. graças, compañero. Les informamos que, además de los que estamos aqui participando, Directamente nos informan nuestros técnicos que son muy eficientes tenemos en estos momentos eh, 48 personas en distintos países comunicados con nosotros que para hacer la primera experiencia eh, desde aquí eh, es realmente un número muy significativo les agradecemos a ellos vamos a una pausa exactamente de 15 minutos yo no os pido a recogerlos en la cesta sino traerlos amarrados entonces eh, el Entonces, el, a las 11 en punto, le damos comienzo ya a, a, a la participación de ustedes eh, y sus intervenciones. Muchas gracias. comerciales